Entendendo a regra, o próximo fator que vai te pegar logo depois que você entender isso vai ser o teu foco. Muita gente, tipo assim, ah, eu não consigo bater o Platinum no Mercado Livre, eu não consigo bater o Gold, mas o cara já tem três contas no Mercado Livre. Onde está o erro? Se eu não aprendi a gerenciar nenhuma conta... Se eu não aprendi nem, nem a fazer uma conta performar, se eu não estou realmente gerando grana com nenhuma conta, para que eu vou ter três contas? assim, não faz sentido nenhum. Isso é igual quando você olha quem tem uma loja física né, na cidade e aí o negócio bomba uns dois meses, três meses, está bombando ali, ele vai lá e abre o segundo ponto e ele quebra os dois pontos juntos. Faltou o quê? Faltou maturidade. Faltou saber lidar com isso. Porque se a reputação é um dos critérios de relevância nas regras, isso em todos, né? que eu mais sou valorizado, se eu não conseguir tratar as empresas como empresas diferentes diferente, já era. E não estou falando de grana, não estou falando de separar estoque, não. Estou falando muito antes disso. Estou falando de fazer a estratégia para cada uma das contas. Estou falando de realmente você Desenhar o cenário ideal para cada uma das contas, o objetivo de cada uma das contas ali dentro. E tem um ponto importante, que é a falta de braço. né? Porque, muitas vezes, a gente já não está tendo tempo para fazer as coisas e a gente arruma mais coisas para focar. Tempo ninguém tem, nem vocês. vocês estão aqui, provavelmente, estava aí no Instagram, apareceu, o Alê está ao vivo, vamos ver o Ale. E aí eu aproveitei o tempo que eu estou na estrada, porque a hora que eu chegar eu não vejo o João e a Luana desde quinta-feira à noite... Então, provavelmente, vou ficar com eles. É... Então, tudo que a gente faz é uma priorização. E na nossa empresa tem que ser a mesma coisa. A gente tem que priorizar os melhores fornecedores, a gente tem que priorizar os melhores produtos, a gente tem que priorizar os melhores canais para a gente começar a fazer. Então, se você está começando agora, zerão ou mil, dois mil, oito mil, tá? se você está começando, primeiro comemore tudo isso, tá bom? Não estou falando que vender 8 mil você tem que se sentir, ai meu Deus, não. Só que eu acho que você não entrou no jogo para vender 8 mil. Você entrou no jogo para vender muito mais, porque 8 mil você está tirando, se tiver com o preço calculadinho corretamente no varejo, você está tirando 1.400 reais por mês de margem de contribuição do teu negócio. Com 8 mil. Então, não acho que é para isso que você veio para o mundo online ou para gerar esse faturamento. Comemora isso, mas saiba que o teu próximo ponto é bater 12. Depois, seu próximo ponto é bater 20. Depois, seu próximo ponto é bater 30. Depois, 40. Então, vá se desafiando nesse aspecto. Mas o que tira você do zero? Tá? Entendi a regra. Encontrei um canal que eu vou focar, porque se eu estou do zero, eu não tenho experiência para atender 10 canais ao mesmo tempo. Nem é o meu objetivo, porque no primeiro objetivo do teu negócio é buscar validação financeira ali dentro. Então, eu preciso buscar validar aquele negócio. E o que valida negócio é grana. O que valida negócio é faturamento. Não é tipo, nossa, olha que legal, as pessoas amaram o meu produto. Não, não. Olha que legal, as pessoas amaram o meu produto e estão comprando o meu produto. Então, você vai buscar faturamento ali dentro. Quando você tem uma conta nova, você é pouco relevante ainda. Você tem que encontrar dos critérios de relevância daquele canal quais que você pode atender. Todo canal tem o seu. O Mel é o mais claro disso, né? Então, como todo canal tem o seu, Mercado Livre. Cara, eu posso entrar na MeliNet? mesmo estando do zero, ou estando faturando um pouquinho na malha logística do Mercado Livre e postar no ponto de envio? Posso. Além, não tem ponto de envio na minha cidade. Então, ou você vai ter que entrar direto pensando em Fulfillment, ou eu recomendo que você comece pelo Magalu, que você comece pela Shopee, que você vá olhar Americanas, tá? Magalu incentiva muito conta nova, os 30, os 30 primeiros dias eles querem que você acelere, tem que aproveitar esses 30 dias que eles vão te botar no banner de novos chegados, eles vão te dar a condição de frete grátis a melhor de todas, então se você não aproveitar esses primeiros 30 dias para fazer isso, não faz sentido você ter feito o cadastro lá, então isso é importante para a gente começar a colocar, então entenda o que você consegue empilhar de relevância, relevância é ter um bom título em todos, relevância é ter uma primeira foto que chame a atenção, seja clicável, que realmente a pessoa sinta vontade de clicar, essa é a função da primeira foto, tá? É a pessoa olhar pra tua foto e falar, meu, eu quero clicar nessa parada aqui, eu quero entrar nela então o teu título, trabalhar a cauda longa, como a gente já falou várias vezes, isso daqui é o que vai mudar o teu jogo, tá? Cauda longa sua primeira foto de uma forma muito interessante, não vou nem falar de cadastrar na categoria correta, porque esse é o básico, ali dentro Dentro do Mercado Livre, ficha técnica é muito importante. Descrição é aumento de conversão. As demais fotos em todos os marketplaces e a descrição elas servem hoje, tá? A curto prazo, como aumento de conversão. A pessoa clicou na minha primeira foto que ela gostou, ela achou isso massa. E aí, o que, que ela faz? Ela vai lá e clica no meu produto e compra o meu produto, porque ela foi convencida. Então, aumento de conversão. É mais um ponto de relevância que você não consegue empilhar sem ter venda, mas você consegue vir empilhando se o trabalho estiver bem feito nesse aspecto. Aí quando a gente vai para a Ads, faz sentido, em todos os canais hoje é um potencializador. Aderir a promoções faz sentido, em todos os canais hoje é um potencializador. Eles têm mais, sei lá, de 500 milhões de produtos cadastrados dentro do Marketplace. Então, como que eu mostro que o meu produto tem que ser destacado porque eu estou em uma ação promocional? Eu só consigo mostrar isso se eu me cadastrar dentro dos locais corretos para mostrar que eu estou em uma ação promocional. Então, se você está começando e você não está, sei lá, tendo nenhuma, nenhuma, nenhuma, tendo zero, 0, 0, 0, 0 de visita, tá? muito provavelmente o que você está tendo no seu negócio tá? é que você não fez um bom título da forma correta, você não está usando os critérios para quem não tem relevância ainda. Embora a cauda longa puxe numa conta com relevância, mas ela é fundamental quando você ainda não tem relevância. Tá bom? Então, ali, não consigo vender nada, cadastrei faz cinco meses e não vendo nada. Pode ser que as pessoas não queiram comprar seu produto e aí a pesquisa de mercado que mostraria isso para você, tá bom? Mas não acho que você precisa fazer Primeiro uma pesquisa de mercado, sendo se você já tem loja e já tem os produtos aí com você. Se você já tem estoque, o que você tem que fazer é anunciar o que você tem. Porque independente de você falar se assim, ah, tem mercado ou não tem mercado, eu não vou recomendar que você saia fazendo compras para poder vender online se você já tem seus produtos. Você nunca vai ouvir isso de mim, porque você vai errar. A gente erra. Eu faço isso desde 2009 e erra. Você perguntar para todo mundo que está no mercado, o cara erra. Sempre a gente erra. A diferença... É que tá? as pessoas que têm mais experiência erram menos. Erram num men com, com menor risco. Então, começa com o que você tem ali diretamente, tá certo? Isso é importante. E aí, a partir do momento que você ganhar mais experiência, você vai aumentar o mix se fizer sentido. Então, beleza. Não está conseguindo chegar em 10 mil, 12 mil de faturamento? Está ligado a isso.